E sejam bem-vindas a mais uma EZI, não só uma EZI, mas a mais um novo trimestre. Estamos começando o último trimestre desse ano de 2021 e olha que legal, nós estudamos três lições completas três lições dessa daqui, ó. E agora estamos começando a última lição do quarto trimestre que tem o título Como com Jesus até o fim. Então, se você já está aí com a sua lição, já pega. Se você ainda não recebeu, você vai receber. Nós vamos agora fazer um passeio grande nessa lição. Você já viu as figuras? Já viu sobre o que, que vai falar essa lição? Ela tá tão bonita. Tem cada desenho bonito nela. Cada atividade legal. Eu fiquei muito, muito encantada. Tem até desenhos reais. Tem um papagaio aqui. Muito legal essa lição. Depois você dá uma olhada nela, tem muitas coisas legais para a gente descobrir, tá bom? E começando mais um, um trimestre, e o último desse ano, a gente tem o um incentivo de presença diferente. Então vamos falar sobre o incentivo de presença desse trimestre. Vocês perceberam que a gente está com um painel aqui também diferente, né? Como o tema da nossa lição é com Jesus até o fim, então a gente tem esse Jesus bem bonito aqui ó, nós vamos ficar, vamos com Jesus né, nossa caminhada tem que ser com Jesus, nós vamos ficar com ele eternamente, então com Jesus até o fim e para irmos morar nessa cidade linda com Jesus, nós precisamos cumprir a nossa missão que nós aprendemos no trimestre passado, não foi? Cumprindo a nossa missão do poder do Espírito Santo. E aí nós vimos que nós podemos cumprir a nossa missão em qualquer lugar. Mas muitas pessoas são chamadas por Jesus para cumprir a sua missão em alguns lugares, né? Mesmo se você for cumprir a sua missão uh, na casa do seu priminho, que fica um pouco perto da sua casa, você leva alguma coisa numa bolsa. E se você for longe, aí você leva numa mala. Então, todos os sábados nós vamos tirar algo de dentro da nossa mala aquela que a gente leva para cumprir a nossa missão. E nós vamos tirar o nosso incentivo de presença. Vamos lá? Nosso incentivo de presença está dentro dessa mala aqui. Vocês gostaram dessa mala? Então, vamos pegar essa mala e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui dentro... Tchan, tchan, tchan, O que será que tem aqui, Olha! Eu tenho uma revista! Que legal essa revista! Olha só! Coleção Tesouros Infantis. Vocês fazem coleção? Coloca aí no chat o que vocês gostam de colecionar. Sabe o que eu gosto de colecionar? Canetas. Tem pessoas que gostam de colecionar chaveiros, lembrancinhas de vários lugares. Eu gosto de colecionar canetas. Mas nós vamos colecionar juntos alguma coisa. Vamos ver o que vai ser? De que será que é essa revista, hein? Ah, oh, é de figurinhas! Que legal! Quando eu era criança e fazia parte do Tesouros Infantis, eu tinha uma revista que colecionava figurinhas. E ela tinha uma historinha, tinha musiquinha, era bem legal. Nessa daqui, nós temos 13 figurinhas, tá vendo? Então, cada sábado nós vamos colar uma figurinha para preencher a nossa revistinha, tá legal? Então tá, vamos ver onde que estão que está as nossas figurinhas. Vamos lá? Será que está dentro da mala? Vamos ver aqui. Hum, tem um envelope aqui. Será que é aqui dentro que estão as nossas figurinhas? Vamos abrir. Opa! Abri o envelope. Aham! Bem aqui dentro estão as nossas figurinhas. Olha! Olha! As nossas figurinhas. E agora, Tia Raquel, como eu vou saber qual é a figurinha certa lá no número 1. Muito fácil. Nós estamos no sábado número 1. Vamos então guardar aqui, colocar aqui a nossa mala. Vamos abrir a nossa lição. Você pode abrir aí a sua. A página 8. Na página 8 tem o verso para memorizar. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Nós já vamos memorizar. E diz assim, ó, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Então, é a figurinha desse verso que a gente vai colar no nossa, na nossa revistinha. Vamos lá? Vamos procurar. Deixa eu ver. Hum, cadê a figurinha? Achei! Peçam e lhe será dado. Vamos lá. Então, vamos colar na nossa revistinha a figurinha de número 1 um, no lugar número 1. Um. Vamos mostrar aqui para vocês. O Davi vai pegar aqui para vocês verem a gente colando a figurinha aqui. Quer que eu levante para ficar melhor? Vamos lá. Ó, no número 1 um, nós vamos colocar a figurinha do versinho da lição 1. Um. Viram? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7, 7. Muito bem. Vamos colocar um, a nossa revistinha muito bem guardada dentro da nossa mala. Vamos guardar as figurinhas para nos próximos sábados a gente poder guardar. Agora que vocês sabem como que vai funcionar, então, nos próximos sábados, será mais rápido. Muito bem, então, lição de número 1, número um, página 8, tem o tema Orações que abriram portas. Hum, na sua casa tem porta? Na minha casa tem porta. E você sabe qual é a diferença entre bater a porta e abrir a porta? Quando a gente bate a porta assim com força, não é legal, né? Às vezes é quando a gente está chateado, às vezes é o vento que bate. E agora, quando a gente bate a porta, é quando a gente faz toque-toque, né? Para chamar alguém. A gente sempre deve bater a porta e não bater a porta com força. Tá bom? Então, nosso versinho está aqui, ó. O que que completa e lhe será... Dado. Batam. Ele será... Não. Perdão. Peçam e lhe será dado. Aqui. Nós estamos decorando o versinho. Vamos lá? Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Busquem e encontrarão. Batam. E a porta ali será aberta. Muito bem, vamos decorar? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta ali será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos falar de novo? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta ali será aberta. Mateus 7, 7. O que quer dizer isso, hein? O que esse versinho tem a ver com a nossa história? Hum, peça, busque e bata. Se você pedir, você vai. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, a porta vai abrir. Bom, então vamos descobrir isso na nossa lição. Quem é que foi que fez isso? Quem é que buscou? Quem é que pediu? Quem é que bateu? Vamos descobrir hoje na nossa lição? Muito bem. Então, nós vamos continuar estudando a história dos apóstolos que estudamos na lição do trimestre passado. É uma continuação. E dentro dessa continuação, nós vamos é, falar sobre as atividades que os apóstolos continuavam fazendo. Eram atividades missionárias. Muito bem. Agora, quando a gente tem um problema, quando você tem aí um problema, o que, que você faz? Você desiste ou você segue em frente? O que, que você faz? Você persiste até dar certo ou você desiste logo? Ah, isso nunca vai dar certo. Será que os apóstolos faziam isso? Vocês sabem que Acontecia um montão de coisa, os judeus não gostavam que eles falavam do amor de Jesus e queriam prender eles o tempo todo, o, é, queriam matar, enfim. Vamos ver o que aconteceu mais. Quando é, Saulo, ele continuou a fazer o trabalho de Jesus, chegou alguns inimigos de Jesus, como por exemplo, o rei Herodes, cadê ele? Bem aqui, ó o rei Herodes, e mandou prender e maltratar alguns cristãos. Um dia, ele mandou prender o apóstolo Pedro. Oh, lembra da, da prisão? Um dia, ele mandou prender o apóstolo Pedro. Colocou o apóstolo Pedro lá na cadeia. Pronto. E aí, a cidade estava muito agitada, porque o apóstolo Pedro estava ele falando do amor de Jesus, ele estava falando é, de, de que Jesus, ele veio para morrer e para limpar o nosso coração do pecado e nos salvar, e era uma coisa verdadeira, mas eles estavam com muita raiva disso, não queriam que eles falassem do amor de Jesus. E aí, a cidade estava muito agitada, tinha muita gente, e aí os crentes começavam a pensar, você viu o que Herodes fez? E um começou a conversar com o outro. Olha o que ele fez, mandou logo prender o apóstolo Pedro. Ele já mandou matar Tiago. E agora ele fez isso com o apóstolo. Poxa, tadinho, isso não se faz. E aí, eles começaram a falar pelos outros. E a notícia se espalhou. Será que eles ficaram com medo de agora Herodes mandar matar todos os cristãos? Eles não ficaram com medo. Mas eles ficaram preocupados. E aí eles começaram a orar e jejuar, para que ninguém morresse, e especialmente o apóstolo que estava preso lá na prisão. E aí um dia, Herodes, ele amava fazer as coisas erradas. Olha aqui, olha. Ele não se importava em obedecer a Deus, ele amava fazer as coisas erradas. Ele disse que ia mandar matar Pedro. Ele falou, vou aproveitar e vou mandar matar Pedro. Mas os crentes estavam fazendo o quê? Orando e jejuando para que nada de mal acontecesse com Pedro e nem com eles. E nessa é, oração, eles pediam livramento. Será que Deus ouviu a oração deles? Hum, Deus ouviu sim. Lembra do versinho? Peça e lhe será... Busque e encontrarão. Bata e a porta vai se abrir. Então Deus estava ouvindo as orações. E olha o que, que aconteceu. Quando Herodes falou assim: Eu vou, mandar, eu vou matar Pedro, ele prendeu ele e colocou soldados lá na prisão. Ele disse assim: Ah, já que agora nós vamos matar Pedro, então quero que os soldados é, venham aqui para poder. Eu vou. É, mandar a execução acontecer. E aí, algumas pessoas falaram assim, mas Herodes, meu rei, não faça isso agora. A cidade está lotada, tem muita gente aí, porque esse final de semana é festa de Páscoa. E se você fizer isso, vai causar uma bagunça na cidade. Aí Herodes pensou, hum, não é que é mesmo? Vocês têm razão, então eu vou deixar ele aí no final de semana. Quando a festa acabar, aí a gente resolve isso. Bom, então ele mandou... 16 soldados para tomar conta de Pedro lá na cadeia. Ele pensou assim, até a festa acabar, então eu vou reforçar a segurança de Pedro. Porque olha, esses apóstolos aí vivem fugindo da cadeia, a gente não sabe como. Lembra que Saulo fugiu várias vezes? Mas ele não fugiu, foi o anjo que libertou. E entre outros, muitos deles foram ajudados pelos anjos. E aí ele colocou também, Herodes colocou dois soldados desses 16 que eram bastante colocou dois lá dentro da cadeia junto com, com Pedro e aí mandou amarrar a mão do soldado junto com a mão de esquerda de Pedro e o outro soldado amarrou, amarrou na mão dele junto com a mão direita de Pedro então Pedro estava assim ó, com as mãos amarradas a dois soldados um soldado desse lado outro soldado desse e tinha mais 14 soldados do lado de fora era um total de 16. Você acha que tinha como Pedro fugir? Eu acho que não. Mas os crentes estavam como? Orando em todo esse período. Orando e jejuando. Eles continuavam pedindo a Deus livramento. E aí, passou a Páscoa, acabou a festa. Então, no outro dia, Herodes não se esqueceu. Mandou chamar Pedro para... O julgamento. Vocês acham que Pedro estava lá preocupado? Ai, eu vou morrer. Nada, ah, ele estava tranquilo, tranquilo. E ele já ia ser executado no outro dia, mas ele estava tranquilo. Os cristãos continuavam orando e pedindo a Deus livramento. E aí, quando perto de amanhecer, de chegar no, no dia de ele ser executado, e Herodes mandar chamar para executar, Aconteceu algo extraordinário, aconteceu algo maravilhoso. Chegou um anjo lá na prisão, uma luz e um anjo chegou. E ele tocou em Pedro, e Pedro estava dormindo. E ele olhou assim, ah! e, o Pedro, e o anjo disse assim, Levanta, calça sua sandália, pega o seu cinto e vem comigo. E aí Pedro pensou, Será que eu estou sonhando? Mas ele obedeceu. Levantou, pegou a sandália, ele nem percebeu que ele já nem estava mais amarrado. Colocou nos pés, pegou o cinto, os soldados estavam lá. E ele saiu de dentro da prisão junto com o anjo. O anjo foi na frente e quando chegou lá naquele portãozão de ferro, como que Pedro ia sair? Pois o anjo abriu o portão sem fazer nenhum barulho. E o portão era de ferro, sabe aqueles portões grandões, pesados? Geralmente eles fazem barulho, fazem... assim, assim para abrir, né? Não fez nenhum barulho. E aí o anjo levou o Pedro para longe da cidade, até uma estrada bem longe, e desapareceu. E aí Pedro ficou olhando assim, cadê o anjo? Sumiu. Aí que Pedro se entendeu... O anjo me livrou, me livrou. E aí, ele saiu. E que o que eu vou fazer? Ele, ah, eu vou lá para a casa é, de Maria. Maria, uma das seguidoras de Jesus. E chegando lá, tinha muitas pessoas que estavam orando por ele. Então, ele bateu aonde? Aonde que Pedro bateu? Toque, toque, toque. Na porta. Muito bem, bateu na porta, e aí alguém ouviu, batendo na porta, e, e ninguém vinha atender, e Pedro, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, batendo na porta, ó, desse jeito, e até que veio uma menininha, e ela falou assim, antes de abrir a porta, estava de noite, mas os crentes estavam como? Na casa de Maria, eles estavam reunidos, orando para Deus dar o livramento, porque eles sabiam que amanhecendo, é, Pedro ia ser executado, Herodes ia mandar executá-lo. E aí, uma, é, chegou uma menininha chamada Rod, e falou assim, quem é? E aí Pedro falou assim, sou eu, Pedro, abra a porta. E a menininha ficou assim, ah, Pedro? E ela saiu correndo, gritou para dentro de casa, e foi lá falar para as pessoas, Ei, Pedro, está na porta. E, o quê? Pedro, chamou na porta, vamos lá atender. E, e aquela menininha queria dizer que Pedro estava ali, e as pessoas assim, ah não, você é só uma criança, você deve estar sonhando, é porque você está com sono, não. E ela, eu estou falando, é Pedro. E aí, continuaram batendo na porta, Pedro batendo. Aí o Pedro disse, sou eu irmãos. E aí as pessoas vieram correndo e abriram a porta, ah, é Pedro mesmo. E eles ficaram sem acreditar. Ué, eles não estavam pedindo livramento? E agora Deus deu o livramento e eles ficaram sem acreditar? Já aconteceu isso com você, de você pedir uma coisa para Deus e quando acontecer, você não acreditar? Pois Deus dá todos aqueles que pedem, peçam e lhe será dado. Todos aqueles que buscam, encontram. E todos aqueles que batam, a porta é aberta. Então, crianças, todas as vezes que você precisar de alguma coisa, peça a Deus e aí Pedro contou para todos, todos os crentes ali tudo o que estava acontecendo, e eles oraram juntos agora agradecendo a Deus pelo livramento que Deus deu a ele e também aos demais crentes naquela cidade. Quando você tiver alguma coisa para pedir para Jesus, peça. E Se você pedir, você vai receber. Onde que está escrito isso? Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele nos ensinou que Ele, o que Ele nos promete Ele cumpre. Então, de onde você estiver aí, ajoelha comigo e vamos agradecer ao nosso Pai do Céu. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos protege todos os dias, assim como protegeu a Pedro, protegeu todos os outros apóstolos, Saulo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve também. E aquilo que a gente pede, o Senhor nos dá, se for da Tua vontade. Nós te pedimos que abençoe cada criança, cada adulto que está aqui junto com a gente na que que possa entregar em Suas mãos todas as Suas necessidades. E aguardar a Sua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Nós assim concluímos a nossa exir de hoje com essa linda história. Mas vocês sabem, semana que vem, no próximo sábado mais. Recebam o meu abraço, fiquem com Deus e a gente se vê sábado que vem. Até lá! do pequenos pesquisadores. Hoje estamos começando a nova lição e é a parte 2. Meu corpo, uma casa. Vocês estavam ansiosos para a segunda parte dessa lição? Eu estava, porque eu gosto muito de estudar o corpo humano. Eu acho incrível a gente conhecer as maravilhas que Deus criou, né? É muito bonito. Então, vamos começar. A primeira lição Vai falar sobre uma gota poderosa como a dinamite. Olha aqui, eu trouxe até uma dinamite para vocês verem. E vou falar já já o, qual é a outra gotinha poderosa, tá bom? O verso para memorizar diz o seguinte: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. O que será que a lição quer dizer com isso? Uma gota, dinamite, agora está falando do fermento. Onde no seu corpo você encontra algo que poderia ser comparado com um cartucho de dinamite? Nossa, agora que eu fiquei mais curiosa ainda para descobrir. Vamos lá então. Menor do que uma gota. Você tem medo de aranha? Ou de alguns animais bem grandes? Eu tenho medo de aranha e também tenho medo de barata. Talvez não, talvez não se for alguma aranha de casa ou jardim, aquelas pequenininhas. Mas se for uma tarântula ou uma aranha marrom, qual a sua reação? Vamos ver aqui como é que funciona. Então, quando você fica com medo ou zangado, o seu cérebro diz ao hipotálamo para enviar uma mensagem às glândulas suprarrenais. Eu trouxe aqui o meu amigo Osivaldo. Osivaldo, ele já é nosso companheiro aqui há bastante tempo. O Osivaldo, ele vai mostrar para vocês como que é o corpo, algumas partes do corpo, como o nosso Deus, é maravilhoso pequenos pesquisadores e criou tanta coisa. Então olha só, quando você fica com medo, né, ou zangado, com raiva, o seu cérebro diz ao hipotálamo: para enviar uma mensagem às glândulas suprarrenais. São essas daqui, ó. tá? Essas glândulas lançam uma pequena quantidade de hormônio chamado adrenalina. Nesta emergência, o hormônio viaja através do sangue e envia mensagem para quem? Ó? Para o coração. Olha o coração aqui, bem vermelhinho. E diz o quê? Bate mais depressa, vamos lá, começa a bater rápido. Por quê? Por que eu preciso bater rápido? E o coração diz aos pulmões, respire com mais força. Sabe o que é isso? O seu corpo está preparando para você começar a correr, né? para você conseguir sair daquela situação. Se aparece uma aranha, uma aranha gigante, ou se aparece um animal muito feroz, o seu corpo produz essa adrenalina para você o ter forças para correr. Ok? Então vamos continuar aqui. O sistema nervoso. O que, que o sistema nervoso faz? O sistema nervoso faz? Ele monitora e coordena as atividades dos músculos e a movimentação dos órgãos, constrói e finaliza estímulos dos sentidos e inicia ações de um ser humano. né? O movimento das nossas mãos, dos nossos braços, das nossas pernas. Pequenos jatos, menores que uma gota, podem provocar grandes alterações em seu corpo. Agora nós vamos descobrir que gotinha que é essa, por que é tão pequeno assim. Estamos falando dos hormônios. Eles fazem parte do sistema endócrino do seu corpo e têm um grande poder de ação. E depois que eles são lançados no sangue, o trabalho deles é ajudar os três amigos, o cérebro, que está aqui em cima, a medula espinhal, os nervos a dizer para o corpo como agir em determinadas situações. Outra coisa interessante desse hormônio em relação ao crescimento, podem fazer você ficar mais alto ou pode você fazer ficar o quê? Em tamanho médio. Se sua vida estiver em perigo, um deles pode ajudar você a correr mais rápido do que um cachorro. Olha só que coisa fantástica, pequenos pesquisadores. Nosso Deus, ele é muito inteligente, ele é perfeito. Olha, ele criou tudo isso. As gotinhas de hormônio fazem lembrar de pequenas coisas que algumas vezes achamos que não têm importância como esse aqui ó, como esse grãozinho de ervilha. Olha só como ele é pequenininho. Você se lembra de alguma coisa muito pequena que aconteceu? Por exemplo, atos de bondade, pequenos sorrisos, pequenas palavras como obrigado, por favor, com licença. Por outro lado, pequenos esquecimentos, pecadinhos, palavras indelicadas, resmungos e queixas. Assim como os hormônios, todas essas coisas pequenas têm um grande poder em nossa vida. Olha só que interessante. Então, nós vamos aprender hoje sobre um hormônio, uma glândula, aliás... Que ele é desse tamanhozinho aqui, ó, tamanho da cervilha. E que ele faz coisas incríveis, pequenos pesquisadores, tá bom? Ele controla o nosso corpo. Olha só, os hormônios são substâncias fabricadas pelas glândulas que chegam até os seus órgãos através do sangue e o sistema endócrino que a gente leu aqui. É um conjunto de glândulas que lançam seus hormônios também diretamente no sangue. Agora chegou o momento da gente conhecer a glândula pituitária. Olha que nome difícil, né? Pituitária. Fala junto, pituitária. Essa glândula, ela é do tamanho dessa ervilha aqui que eu trouxe para vocês. É muito pequenininha, muito pequenininha. Aí você pergunta sério que tem isso aqui no nosso corpo e que faz com que o nosso corpo funcione sim é isso mesmo do tamanho de um grão de ervilha mas poderosa como uma dinamite olha só crianças também chamada de hip... é, perdão dinamite a glândula pituitária que também é chamada de hipófise outro nome difícil Está pendurada como uma cereja no lo e ligada ao hipotálamo, que é a parte inferior do encéfalo. Os cientistas chamam de glândula mestre do corpo, pois ela fabrica oito hormônios muito importantes. E um deles é do crescimento. Olha só, na lição de vocês, tem um gigante, tem um homem muito alto, e tem um anão. E o que diz aqui é o seguinte, considerado o mais baixo do mundo, o Chandra, ele mede 54 centímetros. Já o Sultan, que tem 2 metros, quase 3 metros, ele tem 2 metros e 51 centímetros de altura. É o mais alto atualmente. Olha só que interessante. Então, essa glândula mestre aqui, ela é responsável, sabe, por quais outras glândulas? Pelos outros hormônios, olha só. suprarrenal. Né, que é dos rins Esse daqui Olha lá, tem bastante Os da tireoide Que fica aqui na região do pescoço Essa região aqui Os testículos né, Que é na parte dos meninos Os ovários Que as meninas têm Os hormônios para lactação Que é a fabricação do leite Nas mamães, né? O hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético, o hormônio da oxitocina, que auxilia na hora do parto. Dá para acreditar, pequenos pesquisadores, que uma glândula do tamanho de uma ervilha é responsável por todos esses hormônios? Olha só que coisa mais incrível! Então, ela fabrica oito hormônios muito importantes. Eu estou gostando muito dessa lição. Agora chegou o momento da gente fazer uma comparação com a nossa vida espiritual, né? O que a lição quer nos dizer, quer nos ensinar com toda essa maravilha da criação, né, do corpo humano? Então, qual é o trabalho da glândula pituitária em seu corpo? O trabalho dela é o que é ser a a mãe, né? Porque ela cuida, ela regula os outros oito hormônios que nós falamos aqui agora. E por que, que ela é chamada de glândula mestre? Foi o que eu já respondi. Porque ela fabrica esses hormônios que controlam o metabolismo, né? Que controla o crescimento do corpo, desde que você está na barriguinha da sua mãe. Agora, para a parte espiritual. Fui sequestrado de casa. Quem será que a lição está falando? Ah, aqui vai falar... Sobre gigantes e anões. Mas será que vamos falar sobre os gigantes da Bíblia e, a, e, os, e os homens pequenos que também existiram na Bíblia? Não. Vai falar sobre o gigante espiritual, né? E os anões. Quem, quem nós vamos nos referir? Aqueles que não acreditaram em Deus, que não guardaram os mandamentos, que não tiveram fé. O primeiro gigante espiritual foi quem? Foi Daniel. Ele permaneceu fiel a Deus, se tornou o primeiro ministro, mas primeiro ele foi o quê? Sequestrado e levado para um país estrangeiro. E ele se tornou o primeiro ministro de dois grandes impérios mundiais, escreveu importantes profecias bíblicas, especialmente para o tempo do fim. Agora... Nós vamos falar sobre uma pessoa que não cresceu muito. Ficou um anãozinho. Ele foi a primeira criança que nasceu na terra. Quem será que é? Não obedecia a Deus e nem a seus pais. Num acesso de raiva, matou seu irmão e depois disso fugiu para toda, por toda a vida. Nós estamos falando de Caim. Caim era um anão espiritualmente. Fui criado por uma família israelita. Aos 12 anos, fui adotado... Pela princesa do Egito. De quem será que nós estamos falando aqui, hein? Podem escrever aí no chat, que depois eu vou dar a resposta. Essa daí eu quero ver vocês respondendo. Ó, fui criado por uma família israelita e aos 12 anos fui adotado pela princesa do Egito. Essa tá fácil. Muito bem, pequenos pesquisadores. Vamos continuar aqui. Deus quer... Que sejamos gigantes espirituais que lutem as batalhas contra o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a ira e outras falhas de caráter. Então, quando você estuda, pequenos pesquisadores, né? quando você estuda sobre o corpo humano, e que você olha a, var a variedade de detalhes incríveis, né? quando você vê o coração, quando você vê, quando você lê sobre essa glândula, Pituitária, e você fica assim, nossa, meu Deus, é tão perfeito. Como não louvar o nosso Criador? Agora a lição de terça-feira diz assim, mais dinamites poderosas. Há pessoas que estão sempre cheias de energia e disposição. Elas podem trabalhar, brincar, falar e dificilmente se sentem cansadas. Enquanto outras são mais quietas e lentas para agir. Talvez você pense que seu irmão ou irmãzinha são cheios de energia, enquanto você já é mais sossegado, mais calmo. Sabe qual é a parte do corpo que é responsável por essas diferenças? Do nível de energia? É a glândula tireoide. Aquela glândula que eu mencionei, que ela fica aqui, ó. E ela parece o quê? Parece uma borboleta. Ela está situada na frente do pescoço. Ela produz e libera um hormônio chamado... Tiroxina, outro nominho diferente, nós aprendemos já vários. Esse hormônio tem várias funções, uma delas é controlar como o seu corpo transforma os alimentos em energia. Aqui nós vamos falar mais para frente sobre a importância de você se alimentar corretamente, tá bom? A glândula tireoide tem quatro ajudantes chamadas paratireoides, que controlam os níveis de cálcio e fósforo no sangue e no sangue. Os ossos. Outra glândula muito importante é a chamada timo, que fica no tórax, atrás do osso externo. Sabe onde fica esse osso? Fica bem no meio do peito. É que aqui o ele, ele está sem a proteção aqui, ó, mas seria esse daqui. Assim, ó. opa! Jesus. Vendo? Fica assim. Continuando aqui para vocês entenderem. Então, é o timo, né? A glândula muito importante, chamada de timo, que fica no tórax, atrás do osso externo. Fica bem no meio do peito. O timo é muito importante para a defesa do corpo, porque ele armazena células brancas. Essas células, crianças, elas são importantes para te proteger quando vocês ficam doentes. São chamadas de guerreiras, soldados, e entram em ação contra as bactérias, né? elas destroem as bactérias e os vírus inimigos. Aí você já se perguntou por que sua mãe tem uma amável voz feminina, enquanto seu pai tem uma voz mais grave. Por quê? Porque os pais têm barba, barbas e músculos, né? enquanto as mulheres são mais delicadas. Vou explicar para você. As gônadas são as glândulas responsáveis por essas e outras diferenças entre os homens e as mulheres. Então, o nome é gônadas. São outras glândulas, tá bom? Responsáveis por diferenciar o masculino e o feminino. As gônadas femininas chama-se ovários. E as gônadas masculinas têm o nome de testículos, que é nesse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha só o que nós já aprendemos, né? Então, nós temos aqui os ovários, que somente as meninas têm, e os testículos, que é o dos meninos. Vamos preencher aqui. Ovários e os testículos. Certo? E esse de cima que nós aprendemos, deixa eu ver o nome aqui. Chama-se a glândula pituitária, né? A glândula mãe. Essa daqui, ó. Ela é do tamanho de um pituitário. Ela é do tamanho, vou colocar assim: mãe. Certo? E a número um nós vamos aprender já já. E a 3, que é a tireoide. Vou escrever certinho aqui. Isso! Tireoide, não tem acento. Muito bem. Vamos então continuar. Agora, para ver se vocês aprenderam mesmo, vou fazer algumas perguntinhas. Vamos lá. Quem sou eu? Ligue cada glândula à descrição de seu trabalho. O que, que a tireoide faz? Onde ela se localiza? Aqui na frente. Tá bom? Ela é o que? Ela controla o modo do seu corpo transformar. O alimento em energia. E o timo? Onde fica o timo? Armazena as células brancas, né? São as células de defesa, são os soldados que vão proteger você dos vírus e das bactérias. As gônadas. fabricam hormônios que determinam que as diferenças entre homem e mulher, ovário e os testículos. E a letra D, as paratireoides. Nós mantemos sob controle o que o nível de cálcio no sangue, né? O cálcio e fósforo que vão para o sangue e os ossos. Muito bem, criança. Um despertador embutido. Você já se perguntou, ou teve curiosidade assim, como é que eu consigo acordar do nada? Eu apago de noite, durmo aquele sono gostoso e de repente eu acordo. Quem será que faz eu acordar? O que, que tem no meu corpo que, que faz com que eu acorde? Nós vamos aprender. A glândula pineal produz maior quantidade de melatonina nas crianças do que nos adultos. Por isso que as crianças, no geral, necessitam dormir mais do que os adultos. Olha só que interessante. Pequena e em forma de um cone, a glândula pineal está localizada no interior do seu cérebro. Olha aqui, nocival no a parte aqui ó. A partezinha aqui. Ela é uma glândula muito sensível que é influenciada pela quantidade de tempo que seus olhos ficam na claridade e na escuridão. O hormônio que ela produz chama-se melatonina, que regula nosso relógio biológico e o sono. Essa glândula funciona como um despertador do seu corpo, que ajuda você a despertar no outro dia. Acordar de manhã, sempre na mesma hora, né? É um relógio. E o nosso Deus foi que colocou essa glândula despertador dentro do nosso corpo. Ele quer que você tenha o horário certo. Uma rotina diária para dormir. Comer, trabalhar, orar e estudar a Bíblia. Crianças, vocês notaram, desde a primeira parte, o nosso Deus ele é tão perfeito que tudo que Ele criou foi com um propósito. Foi com o um propósito do que? De ajudar, né? De ajudar a gente. Com o quê? Por exemplo, a hora do sono. Nós temos horário para dormir, nós temos horário para comer, para estudar. Tudo isso. Então... Vocês têm, têm que ter sempre em mente que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, tá bom? Então, vamos colocar aqui o nome dela. Pineal. Pineal. Outro nome difícil. Estamos quase preenchendo. Qual é a função da glândula pineal? Reforçando. A função dela é trabalhar como um relógio, né? É, saber a diferença do dia e da noite, do acordar e dormir. E o que quer dizer em Eclesiastes que está aqui na lição? O que, que, o que a Bíblia quer nos ensinar, né? sobre como devemos organizar o nosso tempo. Será que isso realmente é essencial? Ou eu posso dormir quantas horas eu quiser? Eu posso assim, ó, ficar até altas horas jogando, dormir umas quatro da manhã, aí eu durmo quase o dia inteiro, aí depois eu acordo. Será que eu posso fazer isso? O que, que a Bíblia, né, o que, que o nosso Deus deixou pra gente, pra gente cuidar do nosso corpo? Eclesiastes, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui, que eu deixei marcadinho. Aqui, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, não é por um acaso ou ele só quis colocar lá para ficar mais bonito. Não. Deus fez todos esses pequenos detalhes, porque eles são essenciais para o funcionamento, para a gente viver bem, feliz e com saúde. Tá, então... Tudo tem um propósito determinado e há tempo para tudo. Pequeno pesquisador, se você seguir todas, né, todas as coisas que Deus deixou, qual é a recompensa para você e para mim? Se você se organizar... Né, ter o seu tempo certinho para você estudar. Se os jovens formassem hábitos de regularidade e ordem, ficariam mais animados, melhorariam a saúde, a memória e sentiriam melhor disposi disposição. Então, isso está escrito no é, o livro Orientação da Criança, na página 112. Agora você já sabe por que, que Deus criou essa glândula, a pineal, a pituitária. Por que Deus criou essas tão pequenininhas? Qual é a função delas? A função é regular o nosso metabolismo, né? regular o nosso corpo, nos proteger. E ele diz o seguinte, olha jovem, olha papai e mamãe, ensina o teu filho que ele precisa ter um horário certo, porque isso vai fazer bem para ele. Sabe, muitas vezes vocês ficam irritados, vocês ficam chorando, depressivos. E sabe por quê? Porque você não tem o um controle do seu horário. O sono é essencial, pequenos pesquisadores, para que você desenvolva o que? A sua mente, né? a sua inteligência, espiritualmente também. Porque como que você vai aprender as coisas se você está cansado, com sono, né? você não consegue aprender. Então, ser temperante e ter regularidade em tudo é ter um poder maravilhoso. Isso faz mais do que as circunstâncias da sua vida e as suas qualidades naturais para desenvolver em você a doçura e a disposição serena que ajudam muito a suavizar o caminho da vida. Olha aqui, as promessas de Deus, né? Então é só a gente cuidar do quê? Do nosso corpo, né, Oswaldo? Nós temos que cuidar do nosso corpo bem direitinho. Prontos para lutar ou correr? Alguma vez você já se sentiu medo? Talvez você já tenha ficado sozinho em casa e ouviu um barulho da porta abrindo ou outros sons estranhos. Nosso coração começa a ficar com tum, tum, tum, tum, tum, tum, desesperado, né? Quando vo... quem sabe você já imaginou um ladrão entrando para roubar a sua casa e por isso ficou como em pânico apavorado? Você se lembra de como seu corpo reagiu nessas circunstâncias? Sabe como eu fiquei? Eu fiquei gelada e meu coração começou a disparar muito forte. Deus Preparou seu organismo para agir dessa forma. Como? Olha só, seu coração bateu muito forte, suas mãos ficaram geladas e você ficou pálido e tremendo? Não foi? Isso é normal. Deus preparou seu organismo para agir dessa forma em uma emergência. Sempre que você se assusta, o hormônio da adrenalina ajuda seu corpo a se preparar para lutar pela vida ou para fugir ó, rapidamente. Então, numa emergência, quando muita adrenalina é derramada no sangue, você pode fazer coisas incríveis, como correr mais depressa do que, um, do que imaginar, pular de grandes alturas, numa situação assim o seu cérebro grita. Rápido, coração! Olha o coração aqui, ó. tum, tum. Rápido, coração! Vamos lá! Vamos! Bombeia mais rápido, mande mais oxigênio para os músculos. E o coração começa e você vai o quê? Ó? Correndo. Rápido, coração! E fígado, libere seu açúcar para que o corpo tenha mais energia. Então você começa a correr muito depressa. Estômago, pare, pare a digestão agora. E a digestão espera, as pupilas se dilatam para que tenhamos mais luz. Vocês repararam no que eu li aqui? O que a adrenalina causa no nosso corpo? Ela mexe com tudo, as pupilas se dilatam, a digestão para na hora o fígado libera mais açúcar para que seu corpo tenha mais energia, o seu coração bate dobrado, bate bem mais rápido e mais depressa para poder mandar oxigênio para os músculos. E você está pronto o quê? Para fugir de alguma situação. Tudo isso que o nosso Deus colocou no nosso corpo, né? que colocou esse hormônio da adrenalina, foi para ajudar a enfrentar uma emergência. Uma quantidade menor que uma gota do poderoso hormônio é lançado no sangue e em poucos segundos o seu corpo está pronto para agir. As duas glândulas responsáveis pelo hormônio adrenalina são as suprarrenais. Elas têm o formato de um chapéu e estão situadas na parte superior dos rins onde esperam com paciência a ordem de entrar em ação. Elas obedecem em poucos segundos e você, quanto tempo leva para obedecer uma ordem? Olha só, o nosso corpo é fantástico, né? Ele é incrível. Então aqui, ó, as glândulas responsáveis pelo hormônio da adrenalina são as suprarrenais. Elas têm o formato de chapéu. Olha aqui na imagem. E estão situadas na parte superior dos rins. Onde esperam o quê? Com paciência, só para obedecer o quê? Quando ela falar assim, agora, você precisa agir agora. Então ela entra em ação e obedece imediatamente. Ainda bem, ó, prestem bastante atenção, ainda bem que Deus nos deu as suprarrenais. Com seu hormônio de adrenalina, senão não teríamos como escapar dos perigos. Mas, preste muita atenção aqui. Não teríamos como escapar, né? Se não tivesse essa, esse hormônio da adrenalina. A adrenalina pode não ser muito boa em certas ocasiões. Por quê? Quando alguém está assistindo um filme de suspense, jogando um videogame de terror, de luta, ou até mesmo se divertindo em um parque de diversões, né? que dá aquele frio na barriga quando está na montanha russa ou tá naqueles outros brinquedos perigosos. As supra produzem muita adrenalina e deixa o organismo em estado de alerta. E isso provoca um desgaste. Por quê? Quando você fica com medo, você está assistindo aquele filme horrível, que não era para assistir, né? Aquele filme de terror ou de suspense ou jogando é, jogos de, de luta que são, são proibidos não fazem bem para a gente, o seu corpo começa a produzir adrenalina, adrenalina, adrenalina. E o que acontece? Com o tempo, aparecem problemas no sistema nervoso e no resto do corpo, os quais prejudicam a saúde sem necessidade. Então, quando o Senhor diz, não olhem para as coisas ruins, não pratiquem o mal, fujam né, desses desse jornais que mostram tanta coisa horrível acontecendo, né, crianças morrendo, enfim, muitas, muitas coisas terríveis. Feche os seus olhos para isso, não veja esse tipo de coisa. O que, que o nosso Deus quer dizer com isso, pequenos pesquisadores? Ele quer dizer que não vai fazer bem para você. Então, nós precisamos entender o não do nosso Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Por que não? Por que eu não posso? Né? Porque a gente encontra bastante não. É para nos proteger. Então pensem muito bem antes de praticar essas coisas, ficar sem dormir, altas horas jogando, não era nem para jogar. Né? Ficar jogando, ficar assistindo filmes que não devem assistir, que o seu corpo depois vai chegar numa determinada idade que algumas coisas vão estar prejudicadas. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, nós devemos tomar cuidado, estar em alerta com esses detalhes. O que acontece com o seu corpo quando você assusta? Complete as sentenças com as palavras. Então vamos lá. Os músculos precisam mais de oxigênio, muito mais. O coração bate mais rápido. O fígado libera mais açúcar. As pupilas se dilatam e o estômago para a digestão na hora. Sexta-feira, controladores de açúcar. A última glândula que nós vamos falar nessa lição é chamada de pâncreas. Os pâncreas... O pâncreas fabrica dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Outro nome difícil que a gente aprendeu. A insulina, ela controla a quantidade de açúcar no sangue. Quando acabamos de comer, a quantidade de açúcar em no nosso sangue aumenta. Então, a insulina vai até as células e diz assim, Olá, há bastante açúcar no sangue. Por favor, deixe entrar um pouco aqui. Então, o açúcar entra na célula e em seguida já é transformado em energia. Sabe quando você está com muita fome, você fica desanimado. vai estou com muita fome. Aí você come aquele almoço bem gostoso que a mamãe prepara, ou aquele sanduíche. E você já fica mais animado para brincar, para estudar. Se ficarmos em jejum, começa a faltar açúcar no sangue. Então é a vez do glucagon agir. Ele vai até o fígado e diz, Senhor fígado, precisamos de mais açúcar no sangue, por favor, libere para nós. O fígado prontamente libera mais açúcar e tudo fica estável, tudo se resolve. Quando o pâncreas de algumas pessoas para de fabricar insulina, aparece uma doença muito séria, chamada diabetes mellitus. Essa doença deixa a pessoa sempre cansada, faminta, sedenta e traz graves riscos para a vida. Porque é importante cuidar do nosso corpo, né? Porque se essa máquina humana, alguma coisa para de funcionar, o que acontece, criança? Todo o corpo sente, né? Todo o corpo fica ruim, fica doente. Então, a insulina e o glucagon são hormônios controladores, mas há outro controlador em nossa vida. Quem será que é esse? É o Espírito Santo. Se você for tentado a mentir, ele diz a sua mente não minta, isso vai desonrar o seu Salvador, quando você não quer ajudar sua mãe a limpar a casa, a preparação para o sábado né? o que, que o Senhor disse seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, se você não quer perdoar o seu irmão, o que que a palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, vocês notaram como a Bíblia e o corpo né? E essa máquina incrível que o Senhor criou, andam juntas? Elas são muito parecidas, uma completa a outra. Certo, crianças? Então, através do nosso corpo, quando a gente estuda o corpo humano, nós percebemos o nosso Deus falando com a gente. As células e o fígado obedecem as ordens da insulina e do glucagon e você obedece a voz do Espírito Santo? Certo? Ó, esse aqui é o fígado do Ossivaldo. Vou mostrar para vocês. Então, eu quero terminar aqui essa lição lendo em Salmos, capítulo 139, verso 14 a 17. Eu amo esses versos, que diz o seguinte. Graças te dou, visto que por moda assombroso, maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado. E entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância indiforme, e no teu livro foram escrita todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são o quê? São os teus pensamentos e, com, e como é grande a soma deles. Depois vocês leem em casa com mais calma, tá? Salmo 139, 139, verso 14 a 17. Agora, quero mostrar aqui para vocês o que ocorre... Essa parte aqui. Quando... Ó, quando você dá muita atenção para as coisas ruins, ou quando você, querida criança, dá muita atenção para as coisas boas. Lembra no começo da lição que falou sobre o seguinte? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E assim é com o nosso corpo. Se a gente não cuida, olha o que, que acontece. Para o bem e para o mal. Ó, prestem bastante atenção aqui vai acontecer. Olha só. Vocês estão vendo? Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente e você pensa assim: "Não, mas é só um pouquinho". Olha só, aqui também tinha só um pouquinho de fermento. Vocês viram o que aconteceu? Encheu a nossa bexiga. E assim é o que acontece com o nosso coração. Se a gente se alimenta de coisas ruins, o nosso coração fica manchado. Mas se a gente se alimenta de coisas boas, como o fermento, que leveda toda a massa, o nosso coração vai ficar bonito, igual esse coração aqui. Muito bem. Vamos, então, concluir a nossa lição. Querido Deus, Senhor, muito obrigado por essa lição. O Senhor nos ensinou tantas coisas incríveis sobre o nosso corpo, como que funciona, e nós vemos a grandeza da sua criação, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de sermos chamados teus filhos. Fique com cada pequeno pesquisador, com as suas famílias, perdoando os nossos pecados, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.